Olá, bem-vindo ao curso do Formidim, parte 5, classes DAO. Meu nome é Reinaldo e vamos à aula de hoje. Nós vimos nas últimas aulas que você deve sempre focar no banco de dados quando estiver trabalhando com o Formidim. O CIGEN aumenta a sua produtividade utilizando o Formidim. Vimos como editar os menus e algumas dicas do VS Code. Lembrando, sua aplicação sempre nasce no index. As principais pastas são classes, onde você tem as regras de negócio, DAO, onde você tem o acesso às tabelas e o acesso aos registros do banco de dados, incluídos com configurações iniciais os módulos, que são literalmente as telas. Existem outros diretórios que são acessórios, como ajuda, CSS, imagens e JS, de acordo com a necessidade. Está aqui o nosso sistema TreinaF, classe de ajuda, a pasta classes, onde tem as nossas regras de negócio, CSS, para quem tiver, DAO, onde tem o acesso ao banco de dados, imagens, quando tem, includes, com configurações iniciais, módulos, onde estão as telas, e o index onde nasce a aplicação. O próximo exercício é comentar a linha 17 do index e ver o que acontece. Agora que você já começou a mexer com o index, vamos a uma breve explicação de como a aplicação nasce. Eu espero que você conheça os comandos RequireOnce do PHP. A aplicação nasce aqui, ó, na linha 21. É criada um objeto do tipo TApplication, que é a aplicação. Dentro de TApplication, nós cada colocamos vários parâmetros, como o diretório da aplicação, o título, a sigla do sistema, a versão do sistema, onde está o arquivo de menu, as imagens do menu, e esse run é para que a aplicação funcione. O que, que acontece se você comentar, por exemplo, a linha 17? Vamos comentar a linha 17 e recarregar o sistema. Simplesmente deu problema. Ele está dizendo que você não consegue encontrar até a application. A linha 17 é quase que a linha mais importante que você tem. É nela que está o formidim. No caso, nós estamos utilizando um base, uma pasta base do Não se atualizou Isso é relativamente recente O autoload funciona da seguinte forma é um, Eu não vou entrar em detalhes de, Da implementação Mas é Em vez de eu ter que ficar dando um monte de require Um monte de include Eu dou simplesmente o autoload Que o autoload diz Olha, as classes de negócio estão na pasta classe E inclua todas elas É isso que o autoload faz Lembrando Esse curso ele foi feito presencialmente e depois foi transformado em videoaulas. Então algumas coisas vão ficar meio estranhas, porque tem horas que parece que é um curso em sala de aulas, tem horas que parece que é um curso em videoaula. Vamos pular alguns slides. Vamos focar agora na DAO, na VO e no banco. Vamos acessar o phpMyAdmin e listar os campos da tabela acesso. Depois vamos comparar isso com o VO e a DAO. Você sabe o que é um VO e uma DAO? Se você não sabe, tem, recomendo padrões de projeto. E aqui, você na documentação da Wiki, você tem uma breve explicação se você quiser maiores detalhes. DAO, de forma muito resumida, é Data Access Object, ou seja, um objeto de acesso a dados e VO... É um padrão para você transportar os dados de, uma maneira, de um lado para o outro de uma maneira rápida e simples. Já estou com o PHP MyAdmin aberto e vamos dar uma olhada na, na estrutura da tabela Acesso Menu. Se você clicar aqui, você vai ver os registros, que são 33, mas nós temos interesse nesse momento na estrutura só. Não queremos ver os registros. Está aqui. Ela tem os campos ID Menu, Nome Menu, ID Menu Py, URL, Tooltip, Image. São 14 campos. Vamos comparar isso com o que está dentro da pasta DAO, acesso Menu VO. Repare que você tem os mesmos 14 campos. Lembrando, começa na linha 3 até a linha 16 vai dar os, os mesmos 14 campos. Então, eu tenho aqui ó, ID, nome, menu, pai. Essa aqui é uma VO, é um padrão de projeto onde eu tenho o equivalente à minha tabela, um objeto simples que eu só tenho, gets e setters, só para facilitar o transporte daquele registro. Lembrando, o formidin não usa ORM. Isso daqui não é um ORM, isso daqui é, como, é um, um estilo de array simples de relação chave-valor, parecendo com JSON ou array PHP, para transporte de dados. Quando a gente estiver falando da tela, vai ficar mais claro do porquê usar isso daqui. É só para facilitar a sua vida. Vamos alterar, acesso menu DAO. Lembrando, o Formidim não usa ORM. Tudo é feito via PDO com SQL puro na classe DAO. Toda a classe DAO estende da TPDOConnection, uma classe do base do formidin, e é onde acontece a mágica para conectar no banco, controlar a transação e etc. Todo comando SQL é executado em execute SQL. Vamos reparar nos inserts, updates e delete. Quando o CIGEM gera para você um sistema, ele sempre vai gerar com os métodos Selecionar por ID, Selecionar todos, Selecionar todos com paginação de bancos de dados, Select count, que será utilizado para paginar resultados e onde mais for necessário. Além de também o processa O Esse método, ele basicamente recebe os parâmetros de busca de uma tela, verifica quais foram utilizados e gera a cláusula WHERE para o seu SELECT. As classes DAO. Para cada tabela do seu banco, você vai ter uma classe DAO, onde você vai ter todas as operações em cima daquela tabela. Você também pode ter classes DAO para views, e você pode criar as suas próprias classes DAO não só as criadas pelo CIGEN. Toda a classe DAO estende da TPDO Connection. A TPDO Connection está no, é, faz parte do core do Formidim. Atualmente ela tem 1228 linhas, e é nessa classe que vai fazer uma série de operações dependendo do seu SGBD, controle de transações e outras coisas. Não vou entrar nos detalhes do que a classe DAO faz. Isso fica para um curso avançado. Esse aqui é um curso básico. Vamos voltar a DAO. Por padrão, o CIGEN gera uma classe DAO com a seguinte estrutura. Você tem sempre um SQL básico, listando todos os campos da tabela. Você tem um método ProcessAwareGrid. Esse método serve para receber os parâmetros de busca de tela e gerar as, as cláusulas de uma consulta WHERE, de um SQL normal. Você tem um SELECT BY ID, você tem um SELECT COUNT, você tem um SELECT ALL PAGINATOR, isso aqui é uma paginação de banco, não é paginação de tela. Você tem um SELECT ALL, lembrando, o SELECT PAGINATOR ele é feito com SQL nativo e a estrutura muda de acordo com seu sgbd. Se você estiver no MySQL, é de uma forma, no SQL Server é de outra, no Postgre é de outra, no SQLite não tem paginação de banco. Além disso, você tem os métodos de INSERT, UPDATE e DELETE. Olha o nosso amigo VO aqui novamente. Aqui é possível ver o uso de um dos usos do VO. Eu tenho que passar um array com os valores para o meu insert e aqui eu pego o VO e get cada nome de atributo do meu registro e passo para o insert. Lembrando, VO não é o ORM. O VO apenas é como se fosse um registro de uma tabela. Ele tem todas as colunas da tabela com os mesmos nomes quando é gerado pelo oxigênio. Aqui no update é da mesma forma, você sempre o Cigen gera para você um update passando como cláusula WHERE a chave primária. O delete, quando o seu banco é bem construído e tem chaves primárias simples, ele gera o oxigênio gera para você um delete com a chave primária. Vamos entender um pouco melhor como funciona o método processo R grade. Para isso, vou acessar a tela, acesso perfil menu. Só por causa do volume de dados para ficar mais simples. Eu vou, eu quero ver todos os perfis, todos os menus que o perfil Trainee tem acesso. Lembrando, essa tela foi gerada pelo Sygen. Tudo que está aqui ainda está no modo automático. Eu cliquei em buscar. Na hora que eu clicar em buscar o VS Code nesse instante ele está parado no modo debug. Numa aula futura eu vou mostrar como configurar o XDebug no PHP e no VS Code. Então, o R grid recebeu da tela um array com os seguintes parâmetros. O id perfil menu tem o valor 4. Depois de ele processar tudo, ele chegou à conclusão que a nossa cláusula do where será and id perfil igual a 4. No SQL paginado, ele vai passar para o banco um select com todos os campos na tabela, acessa o perfil menu, where onde 1 igual a 1 e perfil igual a 4, limitando a quantidade de 0 a 20. Esse 1 igual a 1 é uma técnica utilizada para fazer concatenação de cláusula where, para ficar mais fácil. Porque aí você sempre concatena 1 igual a 1 and alguma outra coisa, você não tem que ficar fazendo condicionais dando play voltando a tela nós temos o resultado esses aqui são os perfis desculpa são os acessos que o perfil Trainee tem